E aí guitarrista, beleza? Vou estar tá te passando esse solo que você acabou de ouvir, porque okay? o nome da música eu não vou nem falar, já errei 30 vezes a introdução aqui, tentando falar o nome e não acerta. Tá? Mas tá escrito aí em qualquer canto aí, beleza? Eu vou deixar a tablatura aí no vídeo, vou deixar o playback para download também, o, o playback que eu utilizei no começo, ok? Só que o playback é pra galerinha que tá no WhatsApp. Então, passa pro WhatsApp e lá você consegue baixar, beleza? Então é isso, sem mais delongas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com os amigos, ativa o sininho aí para não perder as notificações. Senão você vai estar tá perdendo aí. Quando for assistir é muita coisa e aí você não vai conseguir acompanhar tudo. Estou fazendo vídeo todos os dias. Então aproveita aí e roda a vinheta. Bom, então solo facílimo aí. Tá, basicamente a gente vai utilizar aí power chords de oitavas Ok se você não conhecia você vai conhecer hoje beleza e é o seguinte estou utilizando aqui para montar esse timbre aqui tá estou utilizando aqui um pedal de distortion que é o boss bc2 estou utilizando a simulação de um amplificador Rectifier, na, na g 5 n estou utilizando um delay também no tempo da música ok batendo o tempo da música, no esquema que eu mostrei no outro vídeo aí de tap tempo, ok? Da, da G5N. Então aqui vai ser basicamente o seguinte. A gente vai utilizar o power cord de oitavas. Como é que você faz para mapear um power cord de oitavas aqui, pelo menos na corda mi e na lá, né? Partindo com a tônica aqui, ok? Na, na mi ou na lá. Então você vai contar aqui duas casas para frente, duas cordas para baixo. Coloca um o motor dedo aqui e já era. Se tiver aqui, conta duas casas para frente, duas cordas para baixo, pá, já era, tá? Então power cord simplesão. Aqui você encaixa em cima de acorde maior, menor, diminuto, tanto faz porque é uma nota só. Ok? Então você, você tem a liberdade de fazer o que você quiser com esse acorde. Certo? Então vai ser o seguinte: vamos executar com a tablatura aí. Com a tablatura fica bem mais simples. Ok? Então vamos lá. Ó, fazer bem lento. Vou tirar aqui o, o delay que é pra não embaralhar aí, senão ficar confuso. Vai bem limpo o, o som aí, ó. Tá? Então aqui, ó. Tá, observação, marcação sempre aí, ó. Tan, tan, tan, tan. Ok? No ritmo da música. Então vai ser, ó. Ok? Ele vai repetir isso aqui, né? Ele vai ficar nessa brincadeira aí, sei lá quantas vezes. Depende do, do que a banda estiver fazendo aí com você. Ok? Então basicamente é isso, ó. Pode dar esse, essa brincadazinha aí com a Ghost Note, né? Tá, você vai abafar aqui. Então, ó. Ok? Dá um pouco mais de pegada, fica mais interessante aí. E se lembrar sempre dos slides, né? O slide aí na ligação entre os powercords de oitava fica bem legal. Então, prestando atenção aí agora no, no slide, ó. Hey Basicamente é isso. Então, se o conteúdo tem te ajudado aqui no canal, faz um compromisso comigo. Deixa o seu like aí, compartilha com os amigos, ativa o sininho, faz todas essas coisinhas aí, comenta aí embaixo se você quer aprender alguma música, ok? A gente vai estar tá tentando atender todo mundo. Olha, se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp? Faça parte com a gente lá. O grupo tá bacana, todos os dias a gente conversa bastante lá. Eu libero o chat todos os dias por uma hora. A gente tira dúvidas, a gente conversa, a gente fala de tudo, ok? E se você não conhece ainda o nosso curso, você está aprendendo guitarra pela internet então vamos economizar tempo, você perde muito tempo pesquisando coisa aí, tá garimpando todas as informações. Se você entrar no meu curso, você tem tudo num lugar só, tá tudo reunido, tá tudo bem estruturado. Então se você quer aprender um pouquinho mais rápido aí, dá uma olhadinha no link da descrição, não custa nada, olha lá sem compromisso. Você vai ver que o negócio tá bacana, beleza? Tem muita gente lá dentro já de todo mundo tá gostando. Então faça parte lá da nossa família Evolução e você vai ver que você vai evoluir aí 10 vezes mais rápido do que o normal, beleza? Metodologia é garantida. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.